E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado pela visita ao canal. Gostando do canal, se inscreva. Não, não esqueça de deixar o seu like e vamos iniciar o nosso tutor. É, galera, é o seguinte, eu estou vindo aqui para divulgar para vocês esse novo lançamento, esse app aí da, da Justiça Eleitoral, para a gente acompanhar de pertinho, né em tempo real, a... Para a gente acompanhar de pertinho aí o resultado das eleições. Então, é o seguinte, no seu smartphone, você vem aqui no seu Play Store, todos eles, todos os smartphones têm um, né? Play Store, para quem não sabe, é o aplicativo oficial para que você baixe outros aplicativos é, é, livres de, de vírus, tá? E, e de uma forma legal. Você aqui vem nesse, nessa parte de cima de pesquisa e digita resultados e eleições 2018. Ele vai vir direto nesse aplicativo aqui escrito Resultados. Vocês observam que está escrito Justiça Eleitoral Brasileira. Isso significa que esse aplicativo ele é oficial, tá? Embora tenha hoje já muitos outros aplicativos também falando sobre resultados das eleições, mas não é oficial. Aí você clica em Instalar e aguarda a instalação. Ele só tem 7,48 MB de tamanho, mas... É, ele é bem levinho, bem tranquilo, tá? Eu creio que vai rodar no seu smartphone sem nenhum problema. Ele, uma vez instalado, você clica aqui em... Uma vez instalado, você clica aqui em abrir. Aguarda ele abrir, observe lá a Justiça Eleitoral Brasileira. Ele vai abrir. Você a, clica aqui em próximo, lê, faz essa leitura aqui, né? Básica aqui. É bom você acompanhar para saber... O que está sendo é, instalado no seu... Como, ó, é, como funciona o aplicativo no seu, no seu smartphone. Aqui você... Vamos lá. Ele vai abrir uma outra, uma outra parte aqui. que Você pode fazer essas leituras também. Vai rolando para a esquerda. Tá? Você pode também, se não quiser ficar lendo isso aqui, você pode clicar nesse x aqui. Bom, chegando ao final aqui, você clica no x. Leu... Todas as informações, aqui você tem que clicar em permitir para o aplicativo trabalhar direitinho no seu smartphone. Pronto, ele é uma vez aberto, você pode observar que ele tem aqui, ó, Rio de Janeiro, você pode aqui escolher a cidade que você quer, tá? No meu caso aqui é Rio de Janeiro, vai ficar no Rio de Janeiro mesmo. E você tem aqui os todos os candidatos, deputado federal, deputado estadual, senador, tá bom? É... Obviamente, a gente vai estar tá preocupado muito aqui é com a Presidente da República, né? E aqui, você clicando em ver lista completa, você tem aqui todos os candidatos, no caso aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Goulart, Vera, Marina Silva, enfim, todos os presidenciáveis. Aqui em cima, do lado direito, está escrito primeiro turno, obviamente, quando chegar no segundo turno, vai abrir uma outra, um outro espaçozinho, uma outra, um outro quadro aqui, tá? E é isso aí, gente. Aproveitando a deixa aqui, eu gostaria de falar para vocês sobre um, um vídeo que eu postei aqui, é, na qual informa que a, a, a, as Forças Armadas iriam é, vistoriar, fiscalizar as urnas antes e após o, o eleitorado. É, então, é o seguinte, é, na verdade, aquilo ali não é um fake news, igual as pessoas estão falando. tá? Aquilo ali eu recebi uma informação, uma informação até segura. Tá? de gente que está dentro das Forças Armadas, e realmente, eu inclusive eu coloquei o link de onde eu peguei a informação, mas eu peguei a informação além daquilo ali, era realmente real, tá? só que o TSE, como é, ela é líder, ela é, ela é autônoma e não, não autorizou as Forças Armadas a fazer essa vistoria, correto? Como o nosso país é um país democrático, uma força não pode passar por cima da outra. Então foi negado, nesse caso, a Forças Armadas não vai realmente fazer essa vistoria, tá? Só para deixar o pessoal aí informado. Mas que a notícia não é um fake news, tá bom? Houve sim a solicitação, mas não foi concluída. É, mas, de qualquer forma, as Forças Armadas tá estão de, de olho, não só ela, como muitos outros órgãos, como a própria população, está de olho, está de vigília, tanto é que o TSE disponibilizou esse aplicativo para que a gente possa acompanhar. Mesmo assim, pode haver fraude? Sim, a gente não vai saber. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhar passo a passo. Tá bom? Obrigado aí por, por sua visita, obrigado por assistir o vídeo. É, deixe seu like, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Se você não gostou do vídeo, deixa seu dislike. Querendo deixa seu comentário, qualquer dúvida deixa aí embaixo também, tá bom? Muito obrigado, Josimite de Deus te agradece, fica com Deus, fica na paz, até a próxima.